Ali fica o nosso coach Chuck E aqui fica o Dead, beleza? Aqui, galera É os mimos, né? Que a galera da GotSense sempre compra e deixa aí pra nós né? Bem saudáveis Com algumas porcarias, né? Aqui a gente é ouro, né? No um Brasilzinho E, ó, vocês já viram, né? O vídeo aí A galera já mostrou várias vezes aqui Aqui é um barzinho Se a gente quer água, se a gente quer mais um frio, A gente chega aqui e pede É... Não tem ninguém aqui no momento agora, mas é muito top porque, mano. Você pode pegar o que você quiser, tá ligado? É. Só pedir. Ali naquela sala no momento tá o Call Complex City ali jogando. É. Nessa sala aqui tá o BBR, a MBR, se eu não me engano. E nessa sala aqui tá os caras da. Gratitude, ali o PC, é, os caras da Extremo isso aí aqui tem várias salas né aleatórias Ah, só lembrando tipo ali a gente sai do hotel ali é o nosso hotel só cruzar essa porta a gente desce literalmente do quarto para lá então é muito top e ali é os banheiros tá vendo aqui são salas né de admin na galera que faz o campeonato ali também que eles têm o campeonato deles aqui muito top guys então é isso, guys. É mostrar aqui pra vocês rapidão, né? Nós estamos organizados desse jeito. Só mostrar aqui e agradecer a nossa grandíssima GodSaint. Isso aqui é um banner muito top. E, bom, hoje a gente vai ter treino. E eu só quis fazer esse vídeozinho curto pra vocês aqui, pra vocês verem como é top a estrutura aqui. São, acho que, quatro salas iguais a essas aqui. Ou um pouquinho melhores, com ar-condicionado, é TVzinha pra review, a porra toda. E... Você consegue jogar, você consegue focar no jogo literalmente. Beleza? Muito top. Tamo junto, até a próxima. Valeu.